se lascar ele se lasca de qualquer jeito qualquer mapa né eu quero jogar de esca mas também tem um preconceito um preconceitado Vou soltar o desativador dele pega aí Chris, o seu desativador você quer é zica porra oh, o demer oh, te ameaçou eu não deixava Vamos encontrar a bomba. Não me interessa se ela é coroa. O seu drone achou Panela, uma bomba. Véia, que faz comida boa. Porra, os caras escolheram logo o melhor lugar de cara. Por o palco. Não, pô. Qual Falco o torno de vigia. Uhum. Foi, pô. Não. 10 segundos. Ah, foi TAP. 5 segundos pra inserção. Caralho, acho que eles acham que nós estamos é ruim, mano. Porra, no mínimo, né? É é tipo é é assim, vamos tentar nova. ganhar nessa pica. E porque... a gente ganha nessa. Ah, se a gente <risos> ganhar nessa, a gente ganha em todas, é o um pensamento mesmo. <risos> Vem montagem, em mim. o que, é que tá? Ah. Qual que deu um pré fire em mim? Morreu. Ah, tá fiado. Ah, Porra! Ah. Como assim, velho? Eu nem sabia, Meu... pra mim que era bugado, cara. Meu drone desativado. Drone... Oi? Cris, eu não tô te ouvindo. Meu drone tá nessa. Nossa, morri na pistolinha. Tá é me ouvindo agora? Tô, oh, agora eu tô. Ah, mano, tá dando caralho. Hum? Pegou no capacetil do. Também o tiro parece que nunca acaba, né? Se é comigo, eu tinha dado dois tiros, já tava lá pra carregar. <risos> Tem dois carregadores, três Aonde? Lavanderia? Não, não, bobinho. Tá no, no Polo Sul. Eu vou tentar fazer esse spawn kill dos caras, mano. Será que dá? <risos> eu vou correr ali no, no meio do, do bagulho e vou tentar pegar esses arrombados. Porra, minhas câmeras nunca ficam do jeito que eu quero, velho. Drone da desgraça, você pegou minha câmera filho da puta 10 segundos restantes oh, Nada oh. Restam 5 segundos Tá me ouvindo, Té? Té? Tô FTA preparado e apostas Arame farfado, ok Dá uma fiada que serve até pra barbear Ah, mano, esse cara atirando ali, velho. Nossa, olha como o Buck me matou. Ah, não, tá de sacanagem. Buck tá na, no salão de... Repoldo novo, carregador! Oh. Ah, mano, meu Deus. Calma, o drone do Eco me fudeu, cara. O cara foi mirando na porra do drone do Eco, pegou. Ah, meu Deus. O cara tá com a bombinha na mão pra mim. É, pra mim também, tá bugado. Fio drone no teu cu? teu drone é seu merda. Ele tomando 10 aqui Cara, o cara tá, tá drone. Hum. Ah, meu Deus. Pra mim, tá meio bugado, velho. Sei lá, tá estranho. O que tava dentro da mesa, mano, na câmera da morte, velho. Eles perderam lá embaixo, né? Ah, não, baixo não, eles perderam no... no local. Precisamos encontrar a bomba. Filho da puta. Ah, vai tomar no é cu, momento. velho. O cara parou o drone do lado do meu, velho. O maluco explodiu os dois, eu você acredita nisso? Vou até ficar desse arrombado, mano. É que eu não vi quem era, mano. Ah, que, que segura, cuzão, agora. cara. Até Eu preciso de ajuda, Fê. Eu tô cercado. Fê. Drone a todo tô cercado, valor. Eu preciso de mais. Drone ativado. O governo não está mais sob sua guarda. Ah, velho. Carregando. Estou tá vendo alguém, Cris. Estou. Oh. Destaciada, dona de. Fê, foca no depósito. Ah, caralho, mano. defuso defuse Chris. Tá na escada. Ela tá aqui, ó. Ah, tá aqui comigo. Porra, tô tonto ainda, cara. Cadê? Ela vai rotacionar, filho. Botar isso. Vai mirando na esquerda. Filho. Isso, vai tentando dar volta nela. Né, é, direita, ó, tá nessa sala da direita. Aí. Peguei caralho, é nossa. Boa, oh, meu. Tô oh, Ó, os olhos dela, disse? Não. revirado. Olha lá. Ah. Eu nem vi, sem ter que perereca na cara dela. <risos> <risos> Ai, caralho. Cara, tá durando muito. Hum. Proteja as bombas. Ah, o que? que foi? Okay. Gemera iniciado. Aqui tem fe. Atrás tem nego aqui. Ah, pode testar time. Tá passando e tu fala, viado Ah, ah velho Não deixe o dano da pitch entrar Fê. não deixa o dano da pitch pegar Ele entrou pô, ele entrou Peguei, peguei Escada Cris Peguei ribana Escada Cris, escada Tô cego, tô cego, tô cego, Peguei, tô cego, peguei, tô cego, peguei, tô cego. peguei, calma, boa, boa, calma que eu peguei, calma que eu peguei. Tô avisando só, pô. Não tá mais escada, já tá na parte de baixo, pê. Peguei, nossa. Ah, não, tem, aí, tem peguei, outro aí, tem outro aí. Peguei, tweet, não, tweet. tweet, peguei, tweet, boa, peguei. Meu boa, nossa, boa, meu garoto. Boa, caralho, nossa porra. Buru! Esses caras jogam muito, né, velho? Ah. Olha. Meu deus, esse, esse maluco é meu herói Melhor banco do Brasil, né? Até repitou Caralho, esse cara é ruim, filha O que não? Depois dessa eu vou sair do jogo Ah não! Meu deus! Já almoçou Já almoçou? Porque nós não almoçamos, né? Só janta Perdemos nada, estamos no maior jogão aqui, fio O Chris joga muito Caralho, Cris, eu tô gravando essa porra Você vai ver, velho, eu vou postar, mano Puta que pariu Ah, é, vai postar bem aqui, eu tô mal Não, velho, tu o... é bom sempre, viado. Agora você vai fazer as 5 kills aí Pra ficar, para fechar o vídeo Ixi, ah, mano ela... Ixi, mano Ah, velho, na moral Não curti não, velho Uhum. Ah, que isso Começou. Bom gente, aí gostou Deixa ah, o seu agora? like, não, compartilha não. o vídeo Tamo ah, não, junto, é... é nóis Falou We some all-stars, we some Capitan, we some winners, we go so hard, uh, never giving in to no critics, I can do it, do it, do it, I knew it all, I said I can do it, do it, do it, I knew it all, we some MVPs, we the state champs, getting scouted, I believe in me, never really care, no, no doubters, I can do it.